E aí galera do YouTube, beleza? Pessoal, é, vou aproveitar aqui que eu tô à toa, vou fazer um novo vídeo, vou mostrar pra vocês qual é o estado atual do meu EDC, ou seja, o que, o que eu tenho carregado comigo no dia a dia. É, a primeira vez que eu fiz isso, acho que foi em novembro do ano passado, é, a gente já está em, em maio, maio de 2016, eu já tive a oportunidade de mudar algumas coisas. Então, vamos começar. Eu, eu tenho dividido o meu EDC é, de duas formas. Coisas que eu carrego comigo, no, no meu corpo, na minha, nos bolsos da minha, da minha calça e tal. E coisas que eu carrego na mochila. Eu tenho sempre uma mochila comigo, porque eu sou analista de sistemas. E vira e mexe eu preciso sair do escritório levando o notebook. Então, eu, eu sempre vou o trabalho com uma mochila. E muitos dos meus itens de EDC vão nessa mochila. E outros ficam comigo independente dela, sempre. Para onde eu vou, shopping, enfim, igreja, sempre eu tenho esses outros comigo. Que são os seguintes. Eu sempre, o meu relógio primário, o relógio que eu, que eu porto mais, o relógio que eu mais uso, é esse relógio aqui. Ele é um relógio da Tecnos Nacional, eu não sei precisar qual é o modelo dele. Até porque eu comprei esse relógio em 2003, ele é um relógio de titânio, é, ele não tem é, muita frescura de funcionalidade, ele marca as horas, tem ali uns, uns cronômetros, ali, um cronógrafo, plá, plá, plá, marca o, o dia do mês, e, e, enfim, ele não tem muita frescura, mas, e, mas ele é de titânio, então ele é muito leve. Eu até tenho outros relógios, eu tenho um relógio de, de todo de aço, de aço inox, e ele pesa umas três vezes mais que isso aqui. É, então esse é o meu relógio principal, ele faz parte do meu EDC atualmente. Ele é o que eu mais uso. Então vamos lá. Tem esse relógio aqui da, da Tecnos. O meu outro item de EDC é a minha lanterna. É, essa lanterna eu já fiz até um... A maioria dos itens que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu já fiz vídeos separados, tem aí no canal. Mas essa lanterna aqui é a o S1 Titânio. Ah, alguém pode falar assim, pô, mas o cara só usa titânio? Pois é, me deu essa febre aí de titânio, recentemente. Então daqui pra frente, quem acompanhar esse canal vai, vai ver cada vez mais, mais itens de titânio. Apesar do do preço ser elevado, ele é um metal muito nobre, mas do meu ponto de vista vale a pena você investir um pouco mais e comprar uma coisa mais durável. Então essa é a minha lanterninha, tem 480 lumens, é, é mais do que suficiente para as tarefas do dia a dia, à noite obviamente ela, você pode precisar de uma lanterna mais forte, mas para o EDC, para o dia a dia, ela atende perfeitamente bem. Então essa lanterninha que eu carrego, Sempre comigo, sempre Independente da mochila, como eu disse Sempre essa lanterna está comigo O é, pessoal acha que eu até sou doido Mas eu já, eu já provei para várias pessoas Que ao longo do dia você tem várias situações Em que uma lanterna ela é, ela é útil O outro item que eu carrego sempre comigo Independente da mochila É o meu canivete Eu tenho carregado esse canivete aqui É o Spyderco Sage 2 Sage 2 já tem um vídeo só sobre ele aí também, também, ele é de titânio, essas talas são de titânio, o aço dele é o S30V, muito leve, corta muito, é, é fininho, é, a manutenção dele é super simples, ele é um canivete muito, muito bem acabado, então esse aqui é a minha escolha para o meu EDC, tenho portado ele diariamente, então isso aqui é o que eu sempre carrego no meu corpo, né? Canivete e lanterna no bolso da calça, no bolso no bolso da frente e o um relógio no nariz. Coisas que eu carrego na mochila. Eu carrego na mochila o meu multitool. Esse aqui é o Leatherman Wave com clipe ali, comprei separado esse clipe. Eu carrego esse multitool na bolsa original que veio com ele. E aqui dentro dessa bolsinha eu carrego alguns esganagatos aqui, ó. Que é uma coisa muito, muito útil da gente ter no dia a dia. Carrego uns esganagatos e aqui na, na parte de trás eu tenho malocado aqui o Jeba Ferramentinha aí de, de chaveiro. É muito bacana. Tá aqui malocado nesse mocó aqui. Para uma, uma necessidade aí. Eu vou, eu vou deixar a bolsa do lado de fora, porque senão vai ocupar toda essa, essa tábua que eu arranjei aqui para mostrar as coisas. Mas é isso, eu sempre carrego aquilo ali também na mochila. Carrego também na mochila. Minha lanterna é, de backup, digamos assim, né? Essa daqui é a S30R Baton 2, da Olight também. Essa lanterna aqui tem 1020 lumens e ela é recarregável. Então ela é a minha lanterna de backup. E à noite, aquela lanterninha ali, ela não dá muita conta. Porque ela é uma lanterninha que tem só 480 lumens. Essa daqui tem 1020. Então já é uma lanterna com uma potência considerável. Carrego sempre na mochila também. O que mais eu carrego na mochila? Falando em lanterna, eu carrego uma, uma caixinha com algumas baterias sobressalentes. Tem aqui uma bateria CR123A para S1 ali, para a lanterninha menor. E tem uma outra, uma, uma outra bateria aqui, 18650, para essa lanterna aqui, no, para o caso de eu esgotar essa, lanterna, essa bateria que vem nela aqui, que é recarregável. Mas aí eu tenho uma bateria primária aqui de... É, aliás, essa bateria que não é primária, ela é recarregável também. Tenho duas baterias reservas, uma para cada lanterna que eu carrego. O que mais eu carrego? Falando em bateria, eu também carrego um, um power bank vagabundo aqui, para quando acaba a bateria do meu celular. Que eu comprei na China é bem xingling, não tem nenhuma frescura é só uma um circuitozinho aqui de, de carregamento é, e uma bateria 18650 recarregável, genericona é, isso aqui não, não quis gastar dinheiro com essa porcaria não porque eu uso muito pouco mas tá aqui, acabou a bateria do telefone eu não fico na mão não é, sempre carrega um isqueiro bobagezinha, mas é, é, eu acho muito importante ter um isqueirinho apesar de eu não fumar nem nada mas eu sempre tenho um isqueiro comigo, eu carrego um bique não, não gosto de, de isqueiro zippo, acho que é um acho que é um, o gás ali o, o combustível ele evapora muito, muito rápido, eu não, não sou fã não bique, cara é uma tecnologia consagrada pelo tempo tá aí sempre carrego comigo ah, carrego também o carregador dessa bateria aqui da, da Olight S30R. Essa bateria aqui você pode usar ela. Enquanto você carrega a bateria, você pode carregar alguma outra coisa via USB aqui também. Carrego o carregador da minha, da minha lanterna. Carrego o cabo, obviamente. Né? Vou deixar o cabo aqui assim. É, carrego... Isso aqui é... Eu carrego comigo porque eu não tenho muito outro lugar para.. <risos> tem muito o que fazer com isso. Mas quando você compra a S1, ela vem com esse, com esse camarada aqui. Que é o seguinte, ele tem algum. Ele é tem flúor na composição desse, desse plástico aqui. Serve é para você sinalizar alguma coisa, está na beira da estrada. Ou você quer usar a lanterna como, é, como vela, né? faltou luz na sua casa, ela, ela é muito.. muito forte, Isso daqui ele é um difusor, né? Ele, ele dá uma quebrada na luz. E aí, quando você apaga, ó, aqui não vai dar porque todo dia, mas ele fica, ele é fluorescente. Então, carrego isso ali na mochila, não ocupa espaço. Não, não consigo imaginar muita, muita utilidade para ele não. Mas tá ali. Carrego junto ali. É, carrego mais o que? Carrego um carregador, um carregador de telefone, né? Eu comprei, uns, um, eu comprei uns quatro caras desse aqui na China também esses dias. Mas, como sempre, tudo que é da China é ruim demais. E aí eu tenho mantido esse Samsung aqui. É um carregador de 2 amperes. Tá aqui. O é, que mais eu carrego? Ah, ultimamente eu tenho portado esse camarada aqui. O que, que é isso aqui? Isso aqui é uma? Então, um menino que trabalha comigo e ele fala aqui... Oh, quando chegou essa parada aí pra você, o viadômetro bateu lá na tampa. Isso aqui é o seguinte, é uma colher de titânio. Comprei lá no AliExpress. É a colherinha de titânio. Porque aí, como eu disse, eu sou analista de sistemas e a empresa que eu trabalho tem várias... É, tem vários, vários locais de trabalho. aí eu sempre tenho que ir até esses locais de trabalho e às vezes eu passo o dia lá. E é para não ficar dependendo de, de talher, do lugar onde eu estou... Eu sempre tenho o meu. Então você quer uma colherzinha de titânio. Paguei, sei lá, baratinho no, no Ali. Coisa de 7 dólares. Não sei. Ela tem uma travinha aqui, ó. Você aperta lá pra frente e a, a trava não, não solta. Se você fizer isso aqui, ó, ela fecha, ó. Então é uma colherinha de titânio. Colocar ela aqui no, no cantinho aqui. Colocar ela aqui assim, ó. E por último, um cara que eu esqueci, mas que é extremamente importante, é o seguinte eu carrego isso aqui, ó, que é o que? é a caixa da ficha Space Pen mas dentro eu porto eu carrego o que? eu carrego o kit de chaves do Leatherman Wave são 42 chaves carrego o extensor para essas chaves e carrego um pedaço de silver tape além daqueles esganagatos que eu mostrei que estão dentro da, da, da bainha, eu carrego um pedaço de silver tape, porque silver tape é uma coisa que serve para você resolver um zilhão de problemas. Tem até aquela, aquele meme né, do engenheiro, é, se mexe, ah, então você mete silver tape, faz barulho, então bota WD-40, tá, tá, tá. então esse, esse pedacinho de silver tape. Ele está enrolado nessa ferramentinha que eu comprei da China também, me foi vendido como titânio Mas não está não me, não, não tá me cheirando titânio não Tenho usado ela só para enrolar o silver tape Então é isso, 42 chaves do, da Ledema, O extensor E um pedaço de silver tape Fica tudo aqui ó. Deixa eu organizar aqui Está aqui em cima do Lederman aqui. Então galera, isso aí é o, é o que eu, eu tenho carregado comigo no dia a dia essas coisas que eu carrego na mochila, eu tô aí namorando um, um organizador da Maxpedition, tô querendo comprar o, o Maxpedition Ferry, é, mas pô, tô, tô segurando a onda aí, porque aqui no Brasil tá muito caro, tô esperando ver se algum amigo meu viaja aí pra fora tal, e traz pra mim, e, e é isso, e aí... Daqui pra frente se eu resolver colocar mais alguma coisa, carregar mais algum item de ADC aí, eu talvez eu faça algum outro vídeo. Quem quiser trocar alguma ideia, deixar alguma sugestão, alguma indicação de produto, é só dar um, deixar um comentário aí. Quem curtiu dá um joinha e até a próxima aí galera. Valeu!